Ah, não, que eu fiz. Mãe,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 Tá assistindo tá bom, hein, gente? Tá lindo né gente, como é disso? Eu sou um pouquinho ruim, um pouquinho não Bastante Até Vida. Como assim? Eu quero que você morreu duas <risos> vezes. Então, né? Vamos já pegar então aquele coração. É tudo meu esse coração. Todo meu. Pegar Check checkpoint. É super, né? checkpoint. Checkpoint. Eu acho que é Checkpoint. Checkpoint. Tchê tchê tchê tchê Ok tchê tchê tchê tchê tchê tchê Vamos tchê tchê tchê tchê Não Não tchê que vai consegui Consegui, não. Ah, não! Não, não, não, não, não! Agora eu parco de novo! Tá aqui, vamos lá! de novo! Pula! Meu Deus! <risos> ok! Não! <risos> não, que gente!